Será que rola um Graves HJ? 15 flor, 15 flor, que zíper. Posso fazer, paizão, mas agora eu caí sup, mandei um trechão da massa. Pô, mano, o Ramos tem mandinks no time, e ele vai fazer nós da lixe, velho. Ela vai roubar, hein, mano. Bom smite, velho. Bom smite, se não, o cara ia roubar. Olha esse Z, mano, jogando, velho. Cara folgado, velho. Arma ali, beleza. Acho que essa lane vai ser bem chata, né, tropa? Karma e Z e esses caras já é folgado desde o nível 1, mano. Hum, se pega era win, velho Devolve, Jinx, devolve dano, mano Bora que nível 2 eu vou dar win nesses caras, velho Já topotei Caralho Por isso que ele não flashou e nem desviou, hein, mano Pô, velho, gastei meu flash ignite Pra tirar um cleanse, galera, vale a pena? E agora? E agora? Agora o Echo pode estar vindo pra cá. E a Catapa, dog? Eu quero farmar a Catapa, dog! Ah, mano, eu quero farmar a Catapa, mano. Nós vamos perder a Catapa pros Minions, mano? É e sério? Seis meses com esse dengo gostoso que e nós não perdemos a Catapa, mas eu vou perder o Flash. Morri, morri, morri. Valeu, viu, Luke, Preca a vida, valeu pelos seis meses de sub. Vou perder catapa, vou perder XP, vou perder tudo, tudo. Tadinho, se ele tomar dive, fodeu, velho, o tamanho da wave. Não é possível que não vai vir uma alma ajudar ele, velho, uma alma, uma alma. Você pega hein, aí, ó. Que pai, hein, mano Mas se ele não dá um TP desse, nós, nós se fudia mais ainda, né, véi Pera aí, véi Lacha mesmo, fi tá, tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash Tá sem flash Mano, que jogo é esse, véi Sério, só que o jogo é... Mano, o jogo tá tudo assim, velho. Tá mó doideira. Mas aqui quando você pega a chave você sente que perdeu um pouco de... da graça? Não. Nunca senti não, dog. O Aiel é bom, né, mano? Ele tempou pra defender a gente bot aquela hora nível 3. vou top. Saiu da lane dele e gankou mid. O Aiel sabe ser um top laner, tá ligado, velho? Ele não é aquele cara que fica preso na lane dele. Puta merda, vai dar ruim isso aqui? Ele não fica só lá no top foda-se, saca? Hum, se ele espera, eu pegava a Nossa, não pegou, velho. Ah, esse agro que eu peguei no segundo round. Me diminuou. Ah, Tava suspeitando do eco mesmo. Se morrer só eu, velho, tá ótimo, hein, mano. Imagina se a Jinx ainda consegue matar. Ai, esse Krita. Vou ter que fazer igual o Ayel agora, hein, mano. Vou ter que sair da lane. Vou pro top, vou pro mid, vou ter que ir pro bot. Pra onde eu vou, hein, véio? Acho que eu vou pro mid, hein, mano. Vou pro mid e mato quem aparecer com o guerreiro aqui. Uma de cria, pra tu. Mano, e esse... Pegou Mano, o Aiel é bom, né, mano? Olha isso aí E ele não para, ele já tá indo dive a -bot, tá ligado? Olha ele, velho Mano, o Aiel não é muito bom, velho Toma, mano, muito o galera Tá suave Vocês também concordam Peguei nenhuma assistência, hein, velho Vou dar um ping nele aqui, só um mas aí ele givou o top pra fazer isso, né? Mas valeu a pena, distribuiu vantagem. Esse vídeo tá só os sucos? Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Mas foi o Orfeast que bateu dois top pra levar bot? Mano, eu vou falar que foi porque ele deu vantagem pra uma Jinx, tá ligado, velho? Por ser Jinx, eu falo que vale a pena, mano. A vantagem distribuída. Caralho, o Yas tava apertando R no meu bagulho, velho Só sai, só sai Mas eu tô sem lanterna, tô sem lanterna Acho que eu vou ficar pela lanterna Deixa ele bater na torre e eu dou lanterna, tá ligado? Aí Salvei ele ainda Foi inteligente, ficar pela lanterna Cuidado com o EZ, cuidado com o EZ Perdeu, perdeu o spell pra fazer isso Mas tá bom, né? Tem que levar essa torre, hein, mano Hum, quase que eu dei no predict, velho Sobrei? Pra salvar o cara? Com certeza, né? Tô morto Lacha mesmo, Zé Pô, troll, hein, mano. Ele foi querer lutar um, um bagulho sem jungle, sem, sem ninguém. Fui tentar salvar ele, morreu naí tudo. Trolou ele, velho. Tá todo cagado ele também, né? Hum. Mano, essa Jinx, ele é, ele é o legit, o cara meia de carry. Por quê, né? Porque, mano, ele não morreu de todas as turbulências que nós passamos no bot, tá ligado? Quem morria era sempre eu. Ele sempre fazer o possível pra sair vivo E, mano, o cara tá mó forte, mano Tipo, nós passou mó perrengue no bot Mas ele tá forte, velho Tá com dois itenzão da massa O cara é bom Nossa, essa música é boa, mano Eu tava caçando ela pra dar like pro meu Spotify Ah, como é que eu errei isso, cara? Nossa, eu tô jogando muito mal, viado. Preciso confessar aqui. Vai, bobo. Foca eu, eu, bobo. Nossa, eu tô errando tudo, galera. Eu tô jogando muito mal, velho. Eu tô com vergonha. Pega a lanterna. Mas assim, pelo menos eu consigo assumir o erro, né, mano? E não tô pondo a culpa nos outros, tô pondo em mim mesmo, né? Então, já tô contente com a minha performance. Barãozinho de cria, né? Dá pra assustar? Pronto, agora sai. Putz, eu podia ter saído, velho. Eu fiquei ali, salvar. Salvar não, dar um grab, né? Obrigado, viu, Five, pelo sub, fião. Valeu, hein, Pedro. Obrigado pelo sub, fião. Ah, mano, nós já perdeu as spells tudo, velho. Please! Opa, flashou à toa, hein? Ou ele mata a Jinx? Claro que mata, né, mano? Só no Nhaque. Pô, tentamos, hein, Jinx. Mas não tinha como fugir desse rapaz, não. A luta foi nossa. Baron a Dragon. Uai, é o que é Baron, mano. Hum, também acho que é Baron, mano. Tem que ser Baron, só que precisa do dano do Yasu. O Yasu não for, fodeu, ó, velho. Ele tem que ir, mano. Só faz, só faz, velho. Foda-se dragão. Nossa, o Echo vai roubar. Papo reto, hein, mano. Nossa, DLK na Camille, velho. Nossa, que jogo difícil, hein, galera. Faz, faz, faz, faz. Foda-se o Renekton. Foda-se ele, velho. Faz, faz e vamos, dragão. Pô, o eu não quer que vai Drake, velho. Certeza, Peach. Então tá. Essa calda aí foi inteligente, viu, galera? De gui vai dragão, véi Imaginadinho que soba. Parou o B. Tá, nós conseguimos dar GG aqui se pá, tá? Pega a lanterna, amigo. Não sei o que acontece. Sou inteiro, mas todas as noites me deparo com sonhos eróticos com a sua pessoa. Me pegando pelos braços. Me dando rosas todo dia enroçando essa linda barba em meu pequeno cangote. Quem que falou isso? Persuou? Vai, paizão. Vai ter que resolver isso aí agora, né? Hum, Ramon tomou, né, velho? Achei que nós ia emendar a top ali, mano, pra aproveitar a big wave. Foi my bad. Era só pra sair mesmo, né? Se o Yas não morrer lá, mano, essa play vai ser boa. Calma aí, eu, calma aí, eu, calma aí. Eu. Calma aí, eu. calma aí, eu. calma aí, calma aí assim não, assim não. Boa, Jinx, caralho, joga muito, velho O Yasuo morreu, né, velho Se o Yasuo não morre, era GG, velho Tava no corre GG, boys Coisa linda, galera. Foda-se ele, mano. Foda-se ele. Dá GG nessa porra. Nice, galera. Finalzinho muito bom, velho. Pelo menos no final eu acertei os grab importantes ali, né, velho? Nossa senhora, tá bom. Coisa linda. A zonas da Jinx também foi boa no stun do Shogar, tá ligado? Mano, tomar IK. Aiel Diff, mandou muito, velho. Vamos honrar o Aiel? Pô, mas a Jinx jogou bem. Mas vamos honrar o Aiel. Dá uma moral pra ele, né? ó ganhei no placar de visão mano tão minuto eu não fui saca é isso embora